Olá, tudo bem, gente? Sejam bem-vindas, bem-vindos bem para mais essa live da Essential. A gente vai estar hoje conversando com a Bia, já deve estar entrando por aí, acho que ela vai chamar. Pode deixar. Gente, só um pouquinho que a gente tá conectando aqui com a Bia. Hoje a gente vai estar tá falando sobre colágeno, e que é um dos suplementos que mais a gente recebe questionamentos, inclusive... É, desde a primeira vez, né, que a gente fez uma live pela Essential, é, foi o, vinham perguntas mesmo a gente falando de outros suplementos vinham muitas perguntas a respeito é, do colágeno. Então a gente reuniu, porque a gente tem vários canais de comunicação com os nossos clientes, com os nossos prescritores. Então a gente reuniu é, essas dúvidas, as dúvidas mais frequentes para que a gente consiga trazer aqui para vocês alguns esclarecimentos a respeito do colágeno, né dos tipos de colágeno, das funções do colágeno, né que, que é um suplemento extremamente consumido e é um suplemento bastante consumido principalmente pelas mulheres, mas a gente vai ver que também ele é importante para os homens, então ele não é um suplemento só para as mulheres, mas também pode ser utilizado e deve ser utilizado pelos homens também e é super importante que a gente... Entenda o funcionamento do colágeno e a importância dele no nosso organismo para que a gente realmente consiga é, tirar proveito desse suplemento, né? Só mais uns minutinhos, a Bia deve estar entrando por aí, gente. Enquanto isso eu vou me apresentando, eu sou Franciele, é, farmacêutica aqui, sou farmacêutica de formação é, e estou no grupo Essentia já há alguns anos, né? já desenvolvi várias atividades aqui dentro. E aí a gente foi percebendo que um dos nichos que nós tínhamos para desenvolver era a questão dos treinamentos. Era poder uh, treinar mais pessoas a respeito dos, dos nossos produtos, da suplementação, para que essas pessoas pudessem também ter benefícios. Então hoje eu estou dentro de uma área de treinamento, onde a gente treina várias pessoas aí no Brasil. É, a respeito dos nossos produtos, né, então eu estou há bastante tempo na empresa. A Bia, que é com quem vai fazer a live comigo, faz parte da minha equipe. Bem-vinda! Oi! <risos> Estou aqui eu falando, um apresentando um pouquinho e falando que a gente faz parte da equipe de treinamento o e que, que também, é. pela gente, acabam entrando muitas dúvidas a respeito do colágeno, né, Bia? É um Entendi. suplemento que tem bastante dúvidas porque tem bastante procura. Então, a gente está aqui para... Esclarecer algumas das dúvidas. Gente, a gente vai conduzir a live contando, né? Falando um pouco do colágeno, do, dos colágenos da linha da Essential Nutrition. E uhum. nessa condução, a gente vai respondendo as principais dúvidas que a gente viu que foram chegando. Deixa eu só ajustar aqui que eu tô meio fora de foco. Vai conduzindo aí essas perguntas, né? Bia, Vamos trazendo algumas perguntas para que a gente vai esclarecendo. E obviamente, essa é uma das que mais vai respondida: qual a melhor live tomar. Que é uma das perguntas mais frequentes que a gente tem E agora eu a Bia se apresentar Porque eu fui falando aqui entrava, Então você se apresenta aí, Bia Que prazer estar aqui contigo né? sempre bom conversar sobre isso A gente adora colágeno é, Todos os dias a gente fala sobre isso As dúvidas realmente são imensas Já veio né, dúvida aí, horário do colágeno A gente vai falar sobre isso mas antes, né, meu nome é Beatriz, a maioria das pessoas me conhecem por Bia. Também sou farmacêutica, mas a gente vai né, andando por várias áreas, nutrição, a parte de comercial, né? A gente vai por várias áreas aí circulando na empresa. E hoje, então, o intuito é a gente falar dos produtos né, de colágeno da linha. E muito além disso é falar um pouco dos ingredientes que estão dentro de cada um, além do colágeno, né, Fran? Porque a gente Com sabe certeza. que todos... O... Os nossos produtos contêm uma, uma gama muito grande de princípio ativo E eles estão lá por um motivo E hoje a gente também vai falar um pouco mais sobre isso, né? E a importância que o colágeno tem né? no nosso, na nossa vida Você, mais do que qualquer pessoa, sabe falar muito sobre isso, né? <risos> — <risos> Querida! Gente, e na verdade, sim, né? A gente também tem tido essa intenção de fazer as lives com o objetivo de transmitir conhecimento porque faz parte de um dos pilares da nossa empresa, né, da Essente, do grupo Essentia, a gente poder levar mais conhecimento a respeito da parte de suplementação, da parte de cuidado, de qualidade de vida, de manejo né, do estresse que a gente vive, de como a gente faz isso para que a gente realmente tenha mais qualidade de vida, para que a gente tenha mais saúde, né? Então a ideia... Hoje também é falar do colágeno, apresentar assim os nossos colágenos, tirar as dúvidas a respeito deles, né? Via dúvidas de a diferença de um e de outro, quando que eu tomo, o que que eu priorizo, mas também que a gente possa transmitir um pouquinho sobre a importância desse dessa substância no nosso organismo. Isso e para super... começar, desculpa, super importante, se né, quem está assistindo a gente conhece alguém que também queira saber sobre esse assunto. É, deixa... Pega o um aviãozinho e compartilha com as pessoas né, que vocês acham que seja interessante compartilhar Para aproveitar esse espaço que é tão rico para a gente compartilhar muito E não esqueçam de dar coraçõezinhos, a live vai ficar salva depois também, né? Quem quiser assistir uh, posteriormente também vai conseguir Show, Vinha, show Vamos lá, né? Então falar um pouquinho de colagem Acho que a gente começa falando o que é colagem afinal de contas, né? O que é isso? E quando a gente pensa em colágeno, a gente está pensando em basicamente aí em torno de 30% das proteínas que formam o nosso organismo são colágeno. E esse colágeno, quando a gente pensa, né, a primeira ideia que vem é muito a, a questão de pele, mas o colágeno ele não está envolvido só na nossa pele, na nossa formação da pele, mas sim ele também está envolvido na formação dos nossos ossos, das nossas articulações, dos nossos tendões. Então, a gente vai vendo que ele é responsável por vários é, sistemas do nosso organismo, né? Ele está envolvido em vários sistemas. E aí, a importância dele. E é basicamente o colágeno que vai dar estrutura, né? vai dar sustentação. E aí, quando a gente fala de pele, também tem muita questão de flexibilidade. Quando a gente fala de articulações, também tem essa questão da flexibilidade que o colágeno é, nos dá, né? Então, assim... Ele é uma proteína, o colágeno é uma proteína, gente, é uma proteína de origem animal, né, então a gente já começa desmistificando aí a questão da origem, não existe colágeno vegano, existem precursores de colágeno que podem ser veganos, mas o colágeno em si, ele é uma molécula de origem animal formado por aminoácidos, né, e aí, são aminoácidos que, que, que é uma proteína que são aminoácidos diferentes de uma proteína do soro do leite, por exemplo, né, Bia? Lá na proteína do, do soro do leite a gente vai encontrar aminoácidos que não são encontrados aqui no colágeno. E o colágeno tem outros. E esses. São aminoácidos... mais específicos, né? Mais específicos, Oi? mais específicos para algumas situações. Exatamente. É bem né, Frey? Tu comentou sobre a questão do colágeno ser uma fonte animal. A gente já responde algumas perguntas que vieram na caixinha, né? Inclusive, teve uma pergunta que falou, é, que começou, eu sou vegana e vou começar a utilizar o colágeno. E Sim. aí, uma atenção, né? É o colágeno ou é o nosso precursor de colágeno? Então, isso a gente vai estar explicando também ao longo aqui desse Sim. momento, né? É, isso é bem importante, né? Para a gente não confundir. Às vezes, também a gente recebe a... É, eu quero um whey vegano, né? E o whey é do soro do leite, então ele não é um produto vegano. E da mesma maneira, o colágeno também não é vegano. E o colágeno, gente, em natura, né? Ele é uma molécula grande, então ele é uma molécula que a gente é, que é formada como se fosse uma tripla hélice de fitas de colágeno que se enrolam, né? E dão essa formando fibras e essas fibras vão se juntando e formam o colágeno. Então, esse colágeno, ele é uma molécula grande. Que quando a gente ingere ele em in natura, a gente não vai conseguir ter uma absorção desses aminoácidos ácidos de maneira efetiva. E aí o que a gente vê né, dentro da suplementação é que essa molécula in natura ela foi quebrada em partículas menores né, por um processo aí enzimático. E a gente tem aí disponível colágeno hidrolisado, né Bia? Que Sim. é o colágeno que já consegue ter uma absorção melhor mas ainda não tem um tamanho definido de moléculas que a gente realmente consiga absorver. Né? E aí a gente vai ver que a indústria farmacêutica foi se desenvolvendo e quebrou esses colágenos, esses pedaços maiores de colágeno hidrolisado, no que a gente chama de peptídeos de colágeno. E esses peptídeos de colágeno são formados por dois ou três aminoácidos, mais ou menos, o que faz com que a gente tenha uma molécula pequena e uma absorção melhor. Né? Uma... Consegue absorver melhor esse, esse colágeno e, e é muito legal parte... pra, Desculpa te interromper Mas uma dúvida né, que surge Ah, é a gelatina A gelatina que eu vou consumir Ela é absorvida e eu consigo ter uma resposta A nível né, de pele, cabelo Enfim, o, a gelatina É a primeira partezinha que tu falou Lá é, no mas... início né Então é extraído da carne, por exemplo Do animal, a partir daí é feita a gelatina Então a absorção da gelatina é muito baixa Para a gente ter um resultado, né? Então é uma dúvida também que aparece muito no dia a dia, né? Nos nossos treinamentos e também pelo, pelas redes sociais. Sim, sim. E isso é bem legal, né? Porque se a gente for ver, é, a gente tá consumindo, né? Mesmo consumindo carne, né? O frango, é, que são fontes de, de aminoácidos precursores do colágeno, a quantidade, que a gente, o que a gente está absorvendo ali não é a parte que tem o colágeno, né? Porque a parte que tem o colágeno é, são as cartilagens, né? Então, o pé de frango, por exemplo, e a gente não consome muito pé de frango. Então, não é comendo um peito de frango que a gente vai estar tá conseguindo ter esses aminoácidos precursores do colágeno. Então, a importância de a gente também saber que na alimentação a gente não consegue ter uma quantidade adequada para que a gente consiga ter uma... Uma efetiva formação do colágeno no nosso organismo E todos e... os dias, né? todos os Exato, dias. exato E algo que é super importante né Hoje os estudos eles já demonstram que a gente tem em torno de 20... Tem alguns estudos que trazem 27, 28 tipos de colágenos diferentes né? E quais são os mais importantes? A gente ouve falar muito sim, né os mais estudados é o colágeno tipo 1 uhum. Que ele é o principal componente da nossa pele que forma o nosso cabelo, as nossas unhas, está muito envolvido nesse processo. E o colágeno tipo 2, né, Bia? Que está muito envolvido aí no processo das articulações, dos nossos Exatamente. tendões. Então, a gente tem toda essa gama de tipos diferentes de colágeno, mas a gente foca, e principalmente como matéria-prima, para ser usado em suplementos ou, medicamentos, ou suplementos manipulados mesmo, a gente tem disponível o colágeno tipo 1 um e o tipo 2. Né? E aí esses são... Eles têm mecanismos de ação diferente atuações diferentes, mas é isso que a gente tem disponível hoje para trabalhar. E são onde os estudos normalmente... Né, são com eles que os estudos uti é, os, utilizam no dia a dia para comprovar a sua eficácia, né, a sua efetividade. Então é o que a gente vai utilizar nos nossos produtos. Tudo que a gente tem, estudo científico, que comprove o seu benefício. Isso é muito importante, né? Porque... Também a gente recebe várias dúvidas às vezes, de outros tipos de colágeno que vem surgindo, uhum. mas a gente percebe que ainda não existem estudos suficientes que comprovem que aquele tipo de colágeno vai ser interessante na forma de suplementação. E né? nem a, gente... a matéria-prima é disponível, né? — Exatamente, é é. até porque sempre que a gente vai desenvolver um produto A gente vai buscar a melhor matéria-prima que existe no mundo né pra Que dependa da mais alta tecnologia que existe Os estudos que comprovem a sua eficácia Que realmente seja uh, seguro o seu uso né Então isso é algo que a gente sempre vai uh, priorizar no desenvolvimento De cada produto que a gente tem aqui na linha da Essential né? Isso é bem importante Sim, a gente é. Sem dúvida. E aí a gente vai pensando, né, Bia, quando que a gente deve suplementar colágeno, né? Opa. e <risos> Os estudos, eles apontam que a partir... Inclusive, ontem eu estava lendo um outro artigo que já fala aí de 25 anos, né? Que a partir dos 25, mas a gente encontra mais dados na literatura, que a partir dos 30 anos, a gente começa a ter uma queda da produção do colágeno endógeno, né? O nosso organismo, ele começa a ter... Não uma habilidade tão grande de, de, de produzir o colágeno A gente começa a não ter uma produção tão efetiva né, Para repor o que a gente vai perdendo Então a partir dos 30, a gente começa a diminuir em média E 1,5% da capacidade de sintetizar esse colágeno a cada década E, e aí a gente, vai, é, a gente vai começando a sentir os efeitos né? Principalmente a gente acaba sentindo na pele o envelhecimento, né? Então a pele ela vai criando aquelas linhas de expressão A gente vai ficando um envelhecimento que vai acontecendo naturalmente Mas isso vai se agravando As unhas começam a ficar mais fracas, quebradiças, né? Os nossos cabelos também vão sentindo esse, essa falta do colágeno né? Já que é o principal componente aí que vai estar tá formando isso Celulite, né, Bia, também começa a criar um Pode, mais, todos, movimento né? maior Exato então, assim, a gente começa a perceber essas mudanças, principalmente a partir dos 30 anos. E aí, quando a gente pensa aí em cartilagens, em né é a mesma coisa. Então, o que acontece? Essas almofadinhas que ficam entre os nossos ossos e que nos dão movimento, né nos dão flexibilidade e evitam esse atrito de osso com osso que pode gerar dor, e que uhum. pode causar artrose, né? Que é uma das principais doenças articulares que a gente encontra né? Que mais agrava as pessoas Tem dados bem interessantes, né, Bia, sobre isso Sim. A gente começa a ter esse desgaste aqui desse colágeno Que forma essas articulações E a gente começa a sentir, né? Então ter dificuldade Em torno de, em torno de 80% dos idosos acima de 75 anos Eles podem ou já apresentam artrose, né? Então imagina... 80%, né? Todo mundo com certeza conhece alguém que tenha esse tipo de, de dificuldade no dia a dia, de dor, de dificuldade para exercer as suas atividades diárias, né? E muitas vezes acha que por ser, é, né, por ser a terceira idade, enfim, acima dos 70 anos não tem mais muito o que fazer, a suplementação né, já não é indicada. E não, a gente tem muita opção, né? E o nosso produto ele realmente está diretamente relacionado a essa melhora, independente né? da idade. <risos> É, e é louco porque não, é, não são só os idosos né, que tem essa, essa diminuição, é, esse, esse desgaste. Assim. Eu estava vendo na, no site da Sociedade Brasileira de Reumatologia e um dado super interessante, assim, de 30% a 40% dos, das consultas em médicos né, reumatos são devido à artrose, uhum. em torno aí de 7,5% dos afastamentos de trabalho são provocados pela artrose. E aí você fica imaginando né uma pessoa quando vai, por exemplo, sentar no seu sofá, sente dor. Vai se levantar, sente dor. E aí a gente vê que existe já, né, a gente vai falar um pouquinho do corte, o joint depois, que é um dos suplementos que a gente tem para as articulações e para os tendões, que vai ajudar nessa, nessa regeneração articular. Falando em idade, mas a gente também tem outros casos, né, Bia? Como por exemplo... Os atletas. Oi? Os atletas. Atletas de alta performance que a gente já observa que, até independente da idade, né, Fran, já tem esse desgaste, dependendo da prática esportiva, um desgaste muito rápido da articulação, né? E que, inclusive, tem um estudo que fez com, foi feito com atletas de alta performance já em aposentadoria, né? Praticamente 70% das pessoas que participaram do estudo eh, já apresentavam sintomas de artrose. Olha só, né? Então também é uma informação muito importante Visto que a gente tem um número bem grande de pessoas que vem praticando atividade de alta performance né? Que sentem dores, que às vezes se acostumam com a dor uhum. E esquecem que isso pode ser, né? pode ser tratado, pode ser evitado Pode ser evitado, isso é importante Que a gente pode trabalhar também com a prevenção A gente não precisa esperar o sintoma aparecer para começar a tratar, né? Isso é legal também quando a então, gente fala... Então é mais importante, que... né? Muito mais importante mas, mas normalmente o que a gente faz, a gente espera, né? A, a dor chegar, o sintoma aparecer para daí ligar o alerta e falar, opa, tá na hora de eu colocar uma atenção nisso que é importante, né? E não, a gente sabe que a prevenção sempre foi e sempre será o um melhor remédio, né? Tem é. dúvida, tem dúvida E a Bia falou de atletas de alta performance Mas a gente também pode pensar em pessoas com sobrepeso, né? com obesidade Então imagina o impacto né? que essas articulações vão sofrendo por um excesso de peso Você vai tendo um desgaste maior Então é normal também que pessoas que têm um excesso de peso Sintam mais ou desenvolvam mais rapidamente a artrose né? Desenvolvam mais rapidamente esse desgaste E aí o colágeno ele vem né, como uma alternativa de prevenção e tratamento né? Por isso que dentro da linha da Essential A gente desenvolveu aí uh, Podemos falar em três, né, três linhas de colágeno, né, Bia? Que a gente tem um colágeno mais específico Para a saúde cutânea Para a saúde dos nossos cabelos Da nossa pele, da nossa unha E a gente tem um colágeno mais específico Para os nossos articulações, nossos tendões E aí tem um, um um Pre precursor de colágeno que é pensando no público vegano e vegetariano, principalmente, mas que qualquer pessoa pode tomar, né? Que é o, o vegan pro collagen colagênio é, A gente já vai falar, a gente, da recomendação diária, do horário de falar, então só para a gente é. ir colocando aqui né uma, um embasamento para entender toda essa importância do colágeno e a gente entra nos produtos também falando a respeito disso. Acho que a gente pode começar falando do colágeno Skin, né, Franca? A gente falou bastante sobre o colágeno tipo 1 já lá no início. E o, o colágeno Skin, inclusive, passou por uma reformulação, né, esse ano, no final do ano passado. E veio super com atualidades, com novidades, já que a gente teve... A gente acrescentou ainda mais peptídeos de colágeno e ainda outros ingredientes. E como eu falei lá no início, né, não é só o colágeno que é importante. né é, Os micronutrientes, eles são fundamentais. É como se a, a, o colágeno fosse os tijolos de uma parede e os micronutrientes, o cimento. Se eu não tenho cimento, de que adianta ter os tijolos? Eles não vão ficar realmente fixos no meu corpo, né? Então, quando a gente formulou o collagen Skin, a gente sim incorporou uma quantidade super considerável dos peptídeos de colágeno, 9,3 gramas, que é uma quantidade super elevada, e na sua composição, né, Peptan e Verisol. As duas marcas que são líderes mundiais na produção de peptídeos de colágeno, né, que são aquelas pequenas partículas, né, por que falou lá no início, que absorvem, nosso corpo consegue absorver mais de 90%. Essa informação é muito importante quando a gente compara aí com o colágeno hidrolisado, que tem uma absorção bem mais baixa. E acho que é legal a gente colocar um parênteses, né, Bia? Porque sim, teve um momento em que a gente ouviu muito falar que Ai, colágeno não faz efeito, né? o colágeno não, não tem esse resultado que as pessoas esperam. Uhum. Se a gente toma colágeno in natura, realmente ele não vai fazer efeito. Porque é isso que a gente comentou uhum. antes. Ele vai precisar ser quebrado. Né? e o nosso organismo ele vai precisar ter esse trabalho de ser quebrado só que nem sempre a gente consegue quebrar num tamanho apropriado para que a gente consiga absorver na pele no cabelo na unha onde a gente realmente precisa né? então existe é, o colágeno na inatura in a molécula inatura in a gente realmente não consegue ter uma absorção efetiva por isso que a indústria farmacêutica foi quebrando aí o colágeno né? diminuindo as partículas até chegar nisso que a gente chama de peptídeos de colágeno que aí são pequenas moléculas que aí garante a absorção, como a Bia falou, em mais de 90%. A gente já tem estudos, né, Bia, que demonstram a é, absorção e demonstram os resultados que são sentidos principalmente quando a gente fala de colágeno tipo 1, né, que são os peptídeos de colágeno em torno aí de oito semanas de uso diário, a gente já começa a sentir um efeito na é. unha, no cabelo. A diminuição feita. da celulite, né? Que é super legal, deu um resultado uhum. super uhum. rápido, né? Ah, e vamos responder a pergunta ali que chegou, né? Quanto tempo você começa a ver o resultado? Então uhum. os estudos demonstram aí que a partir... Os estudos e é a gente, né, Bia? É, eu ia falar melhor que a prática, né? A Não. maioria, da, a maioria da, da, da, dos, dos nossos colaboradores são suplementados com colágeno e sempre estão relatando, né? Inclusive hoje estava conversando com uma das colegas e falou Ah, eu não fico sem o colágeno joint porque eu sei que vai voltar aquela dor que eu sentia e eu não quero mais isso, né? Então a gente tem aí na clínica uh, todos os dias de cor na clínica de corredor, né, para os relatos de como uh, os resultados aparecem, né? E realmente o como não dá para deixar de usar porque, né? É um suplemento que a gente tem que acabar usando aí ao longo da vida, né? Pra gente conseguir manter os níveis que a gente deseja a nível uhum, estético, uhum. né? E aí a gente pensa lá no colágeno Skin que a gente coloca toda aquela concentração super interessante dos peptídeos de colágeno, né? 9,3 gramas e os outros ingredientes que vão estar ajudando diretamente, né, Fran? O ácido hialurônico, o que, que a gente pode falar dele, né? Depois que a Anvisa autorizou o seu uso em suplemento, a gente não teve dúvida, né? A gente pegou nosso produto, reformulou Colocou a dose efetiva, os estudos apontam que a partir de 80 miligramas, a gente já consegue ter uma resposta uh, a nível estético né da, da, do ácido hialurônico e a gente colocou 100 miligramas de ácido hialurônico no nosso produto, que vai ajudar muito a diminuição das linhas de expressão, da linha de expressão, principalmente né ao redor da boca. Como que é o bigodinho aqui, né, Fran? Bigodinho. Gente. Que a gente fala. E na, na hidratação da pele também, né? Então o ácido urônico foi incorporado para ainda potencializar o efeito que a gente já tem a nível estético. Outros ingredientes fundamentais: ácido hortosilícico, né? 100mg desse ácido, que ele é fundamental para síntese de colágeno. Então é isso que a gente fala, né? Que os ingredientes que a gente coloca, a gente coloca por um motivo muito especial. Para ele, ou ele vai ser sinérgico, né? Vai ter uma ação extra no nosso corpo Ou ele vai potencializar o efeito, né? o efeito de outro ingrediente que está no nosso produto Então o ácido silício, ele é muito interessante para potencializar essa produção de colágeno aí é, no nosso corpo Vitaminas, né Fran? A gente não deixa né, as vitaminas que elas são cofatores Então elas também são fundamentais São o cimentinho né? Que tal, tá resorte de tijolos uhum. Vitamina A, vitamina C e vitamina E A gente pode dar um destaque bem interessante para a vitamina C, né Fran? Que é fundamental na, na toda a síntese do colágeno Inclusive quando a gente vai recomendar o uso do colágeno A gente sempre fala Se possível associar com uma fruta cítrica porque vai ter vitamina C E ainda vai potencializar mais ainda o efeito desse colágeno uh, uhum. Que está vindo através do suplemento, né? Vitamina E, que é super antioxidante, que né, evita os efeitos dos radicais livres, que são aquelas moléculas que a gente acaba formando todos os dias através da exposição solar, o estresse, né, da ansiedade, uh, da poluição, dos agrotóxicos. Então a gente não tem muito controle sobre a formação de radicais livres, mas a gente tem controle sobre os antioxidantes que a gente está dando para o nosso corpo. E a vitamina E que a gente coloca no nosso produto, ela tem essa função super legal para evitar esse estresse oxidativo que pode estar né, aparecendo na pele ao longo dos anos. É muito interessante. Aí, super, é, é, é isso que a Bia colocou, né? É uma forma para que a gente consiga realmente fazer a, ter a produção do colágeno endógeno, né? E aí, Bia, só eu cortei um pouquinho para a gente ir respondendo algumas perguntas que estão uhum. entrando. Muitas super. das perguntas aqui já vieram antes, né? Quando a gente lançou a caixinha de perguntas, mas só para a gente não se perder. Gente... Melhor horário para tomar colágeno, né? É, tem alguns estudos que já apontam que o melhor horário para tomar colágeno seria a noite, antes de dormir. Porque à noite a gente tem a produção do nosso hormônio de crescimento. E é onde ocorre a maior síntese de colágeno, ocorre geralmente no período da noite, né? Então, é muito bom tomar colágeno à noite, antes de dormir, ou de manhã em jejum. Ou então, um intervalo entre as refeições. Né? Principalmente refeições proteicas Para que a gente tenha os aminoácidos Que, é, que formam o colágeno né? Que é lá, hidroxiprolina, hidroxilisina glicina, Sejam efetivamente não, não, não vão ter competição de absorção Lá no nosso intestino E eles possam ir para onde eles devem estar né? Fazendo essa ação Então o melhor horário para tomar seria A noite antes de dormir De manhã em jejum Ou intervalo aí de pelo menos duas horas distante de alguma refeição proteica. Outra coisa, pediram para a gente mostrar a embalagem. Uhum. <risos> então, esse aqui, né? A gente tá falando agora do Collagen Skin. O Collagen Skin, ele é mais específico para a nossa pele, para nosso cabelo, a nossa unha, para essa, né? Porque ele é o, o, o colágeno tipo 1. E aí, depois, a gente já vai falar dos outros. Outra Você... dúvida que veio. Oi? Pra... E eu não consegui... Ah, não consegui ficar em jejum ao longo do dia, não posso tomar o colágeno? Posso, né? Nada, não, não tem nenhum problema consumir o colágeno junto com o alimento Mas a absorção é muito mais efetiva de quando, quando consumida em jejum, né? Mas a gente tem dias que na correria do dia não deu para né, se organizar, para ficar realmente em jejum a Gente, não tem problema, pode ser consumido também, né? né? Se não conseguiu fazer o intervalo ideal é, nada impede de, de não vai fazer mal vai poder ser consumido da mesma forma né até isso aí É que alguém pediu para mostrar ali melhor mas... <risos> outra Uca. coisa também foi uma pergunta que veio umas duas vezes foi a questão de ganho de massa muscular gente o colágeno ele não vai ser para ganho de massa muscular ele é proteína tudo né ele vai ter essa Pode também esses aminoácidos que estão em polagem, eles também pode ser absorvido pelos nossos músculos, mas quando a gente quer ganho de massa muscular, a gente vai pensar numa fonte proteica que tem mais aminoácidos, né? Pra gente ter uma ideia e o aminograma do whey protein gira em torno aí de 19, 20 aminoácidos diferentes. Exatamente. né Então são aminoácidos que vão participar mais da síntese de da síntese proteica muscular, né? Quando a gente pensa em músculo, a gente vai pensar em outros aminoácidos, como a leucina, a isoleucina, a valina, que são os principais ativadores, né? Da síntese proteica muscular. Então, se para quem perguntou antes ali, tá pensando em ganho de massa muscular, o é... whey, o bife, o védio, proteína, outras fontes proteicas são mais efetivas, né? O colágeno, ele vai estar tá mais. É destinada aí a nossa pele, ao nosso cabelo, à nossa unha Então Exatamente. tem diferença, né? E teve, uh... teve uma outra pergunta aqui Deixa eu, aí. Ah, que eu perdi agora Ah, pó, né? Cápsula ou pó? É, é uma sim. pergunta também super é, comum E aí a gente pensa que a quantidade normalmente né, de uma dose de colágeno né, com, No caso com os outros ingredientes, o veículo que vai estar junto Gira em torno de 10 gramas, um pouco mais, um pouco menos para a gente colocar essa concentração, né, essa quantidade em cápsula, uma dose daria seis cápsulas, sete cápsulas. Então é muito difícil a gente incorporar no nosso dia a dia o consumo do colágeno em pó. Não porque uhum. não vai ser absorvido, mas porque realmente não se torna viável colocar né, a quantidade adequada de colágeno que a gente precisa no dia dentro de uma cápsula. Né? Então isso é, é importante, uhum. né, essa diferença aí do colágeno em pó do que em cápsula, né? Fred? É, o importante é a, né, a questão de dosagem mesmo, mas o efeito vai ser desde que as matérias-primas né, sejam ah, as mesmas, então as isso é importante. Que gente... Acho Exatamente. que as perguntas que eu vi aqui, Bia, não sei se passou alguma por mim, gente, vão colocando só aqui, só lembrando, né, elas passam muito rápido para a gente, a gente uhum. não consegue acompanhar todas, mas o que a gente vai olhando aqui... A gente vai Exatamente. respondendo, tá? Exatamente. É, a gente acabou de falar do Collagen Skin, que tem esse, esse objetivo de ser mais utilizado a fins é, estéticos, né? Frã de cabelo, de pele, de unha. E aí a gente pode fazer um gancho com o Pro que também tem essa finalidade, né? Que não é o colágeno, é um precursor de colágeno. que Tem a latinha aí, acho que eu tenho aqui. Tem aqui atrás, ó que é o pró que que às vezes as pessoas têm uma dúvida né, de qual que é o produto e que ele é um precursor de colágeno, né? Então ele foi desenvolvido com o intuito da gente uh, abraçar um outro público que a gente tem um grande carinho, que é o público vegano e vegetariano, que até então não tinha nenhuma opção de suplemento, né? Que pudesse ter esse resultado fim estético, né? Como o colágeno dá uh, quando consumido. Então, como a Fran falou, o colágeno é uma proteína e essa proteína ela é formada de aminoácidos. Então, já que a gente não pode dar o colágeno porque ele vem de uma fonte animal, a gente pode dar os aminoácidos que vão formar o nosso colágeno dentro do nosso corpo. E foi isso que a gente fez, né Fran? A gente desenvolveu um produto com os aminoácidos que são os precursores do colágeno. E esses aminoácidos, eles são de fonte totalmente vegetal, né? Então, sim, os veganos, os vegetarianos, eles agora, eles têm uma opção e que essa opção vai realmente apresentar um efeito afim estético uh, super efetivo, né? E além desses precursores de colágeno, né? Dos aminoácidos precursores, a gente também incorporou vários micronutrientes, vários outros ingredientes que vão ainda mais uh, acentuar esse efeito... Na pele, no cabelo e na unha, né? Como é o caso do ácido hialurônico, né, Freire? Que a gente também tem no skin, a gente incorporou no pró -colagen. O ácido ortocilícico também, ele tá aqui para aumentar ainda mais a produção desse colágeno no nosso corpo as vitaminas que estão no colágeno skin, como é o caso da vitamina A, vitamina C e vitamina E, também estão no Procolagem. Então, é muito legal porque a gente, na verdade, a gente não pode colocar o colágeno, mas a gente colocou os outros ingredientes que vão trazer os benefícios. E aí eu vi que alguém perguntou se pode consumir o colágeno com astaxantina. E aí no Procolagem a gente tem a astaxantina também como um dos ingredientes, né, Fran? já que a astaxantina tem um efeito antioxidante muito muito importante um, um é uma das moléculas mais antioxidantes também que a gente tem aí né uh, no mercado enfim e a gente incorporou também porque vai trazer um resultado super super legal além de uh, licopeno de beta caroteno né que quando chega o verão né Fran? o pessoal aqui da empresa sempre falar ah, já vou começar o meu pró -colagen porque vai fazer com que o meu bronzeado fique mais tempo, com que eu consiga pegar aquela cor né, que, eu, que eu tanto quero no verão. Então o Pro Colagem, ele tem esses outros ingredientes que vão trazer esses outros benefícios que, por exemplo, o nosso skin ainda não, né, não tem. Sim, então tem algumas diferenças. Tem semelhanças e tem diferenças. Com certeza, Bia. E, gente, a gente ainda não falou do joint, por isso que a gente ainda não focou no colágeno tipo 2, né? Que as pessoas estão com bastante dúvidas aí do colágeno tipo 1, colágeno tipo 2, estamos uhum. dois juntos, qual que é a diferença, acabou de entrar. Então, assim, a gente vai falar do joint, daí a gente só recapitula essa diferença do colágeno tipo 1 e 2, né? E, e se pode tomar associados ou não, né? E quanto mais matéria-prima, quanto mais ingrediente a gente der para o nosso organismo, mais a gente uhum. vai ter produção. Então, sim, gente, a gente pode tomar o colágeno to joint associado com colágeno skin, né assim como o pro com o to joint. Né? A gente está dando mais matérias-primas para o nosso organismo para que a gente consiga sintetizar esse colágeno. E aí, acho que falando um pouco do colágeno to joint, né, é... ele é... Uma... Pra... A... Pra... Desculpa te interromper, só para responder também uma outra dúvida que apareceu, tá? Então, só para... Reforçar a diferença do skin para o pró -colagen. O skin, é, a gente incorpora os peptídeos de colágeno, ou seja, é o próprio colágeno que está ali dentro, que é de fonte animal, então veganos e vegetarianos não podem suplementar esse tipo. E aí a gente também coloca os micronutrientes que vão potencializar o efeito. O pró ele foi desenvolvido com os precursores, então são com os aminoácidos que vão formar o colágeno dentro do nosso corpo, entre outros ingredientes que são fantásticos para nossa pele, para o nosso cabelo, para o nosso rio. Fran, não sou vegana, não sou vegetariana, mas adorei a composição, adorei o sabor do prócolagen. Posso tomar? Claro que eu posso, né? Então posso utilizar os dois, posso utilizar o skin e o prócolagen, o skin de manhã, o prócolagen à noite. Então a gente inclusive pode estar associando esses dois para potencializar. Agora, uma coisa bem importante, né, Bia? A gente sempre vê a questão de dose, também foi uma questão levantada, qual é a dose indicada. Normalmente, é de 5 a 15 gramas né, por dia a dose indicada de, de colágeno Gente, agora uma coisa super importante, né? A gente olhar para cada pessoa, olhar para a sua dieta, olhar para o seu período de vida. Então, vamos lá, uma mulher na menopausa, ela tem uma produção ainda menor de colágeno, né? Tem uma queda em torno de 30% da produção do colágeno. Se é uma mulher mais jovem, isso é, né? vai, ter, vai ter menos perda, vai estar sintetizando mais. Então, talvez a dosagem seja um pouco menor. Depende de cada fase da vida, depende da sua dieta, porque somos seres individuais, né? Não somos iguais, então isso é importante. E uma coisa que eu aproveito até para trazer é que colágeno, não é somente para mulheres, né? O colágeno também Deus. é um suplemento que pode e deve ser consumido por homens, porque da mesma maneira que as mulheres elas vão envelhecendo, os homens também vão envelhecendo, né? A artrose ela não atinge somente as mulheres, né? E, e a questão da pele, né? Que vai perdendo a umidade, se tornando mais seca, então a pele vai ficando mais sensível, né? Então é importante a gente estar tá repondo o colágeno em qualquer né, homens ou mulheres para que a gente tenha maior resistência da pele tenha essa flexibilidade melhor para os nossas articulações então assim também eu, me parece né que tem uma coisa de que o colágeno é um produto mais feminino mas não né da mesma maneira os homens podem devem consumir ah, você, essa proteína ela tá tanto na mulher quanto no homem ela está potente naturalmente né eu exatamente Gente, a partir de que idade consumir colágeno, né? Eu vou falar da minha experiência, que é o que eu sinto. É, a partir dos 30, a gente começa a sentir. Eu brinco que depois dos 40 é ladeira abaixo, né, Bia? Então, que eu... quer dizer, a gente não. Então, a Bia de falar, não, né? eu não, não, havia, não, eu posso falar por mim. É, então, assim, na verdade, quanto antes a gente começar a tomar colágeno, né? Vou falar aí nos 25 para frente, melhor. Mais a gente vai estar tá fazendo um armazenamento desses aminoácidos Mais a gente vai estar tá produzindo o nosso colágeno E levando um pouco mais para frente esse envelhecimento Essa é, perda do colágeno natural, né? Então eu brinco que se eu soubesse de tudo que eu sei hoje Eu teria começado lá nos 25, 26 é, A partir disso a gente já pode começar a suplementar o colágeno por isso que eu já comecei, hein? Depois que me falou isso, eu falei, opa, eu <risos> <não>, vou começar. <risos> sim, sim, bacana. E acho que agora a gente fala do joint, né? E depois a gente vai respondendo as perguntas aqui também. Gente, muito é bacana, isso. porque quando a gente abriu a caixinha de perguntas, as perguntas estão sendo muito semelhantes com as perguntas que estão vindo aqui. Então, a, a gente não está nem se referindo às perguntas de lá, né? Da caixinha que a gente abriu, porque estão sendo bem semelhantes aqui. Então, é vou falar um pouquinho do to joint, né, Bia? que é um, um produto que a gente pensou mais para a saúde das articulações, né, Sim. dos tendões, para que a gente promova uma regeneração e um evite o desgaste. Então é um, é um outro produto também que é bem legal. E aí tem uma outra composição que eles falaram exatamente. Um um Eu vou exatamente. mostrar aqui para é a que está aqui comigo. Ó. Boa. O colágeno joint, né, a gente já incorpora os dois tipos de colágeno, tanto colágeno tipo 1, Quanto o colágeno tipo 2 Já que a gente sabe que o colágeno tipo 2 É o que praticamente compõe a articulação Mas em torno de 60, 70% Da nossa articulação É o colágeno tipo 2 né? E o colágeno tipo 1 Depois a gente explica um pouco melhor Mas ele também é muito importante para a articulação Porque ele vai ajudar a formar também O colágeno que está presente aí na nossa articulação uh, Muito importante, né? A gente incorpora no nosso produto, 8 gramas de colágeno tipo 1 da Peptan e 40 miligramas de colágeno tipo 2, o C2. Né? O C2 é uma marca mundialmente conhecida, a maioria dos estudos eles são feitos com o C2, né? então também é um dos motivos da gente incorporar dos nossos produtos essa marca. E 40 miligramas é a dose efetiva, é a dose que, por exemplo, na farmácia de manipulação, é feita, né, Fran, que, é, é, que demonstra realmente a, a sua diminuição na sua dor, na que ajuda na reconstituição da cartilagem. Então, também é, o é, que uma... que é a dosagem que os estudos trazem, né, Bia? É, exatamente. Né, os estudos científicos, eles demonstram que o uso de 40 miligramas de UC2, eles aumentam né, os efeitos desse tipo de colágeno nas nossas articulações. Exatamente. E diferente do colágeno tipo 1 que está na forma de peptídeos, né que são os pequenos pedacinhos, o colágeno tipo 2 ou o C2, como muitas pessoas conhecem, ele está na forma não desnaturada. Ou seja, ele está grande, é uma molécula grande. E por que né, essa diferença? Porque o colágeno tipo 2 a gente vai ingerir através de suplemento e lá no nosso intestino, por ser uma molécula grande, o nosso intestino vai... vai como se ele fosse notificado, ele vai notificar as células do nosso corpo para falar: opa, a gente tem que produzir mais colágeno, porque veio uma notificação lá do nosso intestino, né? E aí o nosso corpo ele vai começar a produzir mais colágeno é, do tipo 2 lá na nossa articulação. Então o C2 é como se fosse um comunicador para o nosso corpo, né? Ligar um alerta e falar: está na hora da gente estar tá produzindo mais porque o corpo está precisando. Então existe essa diferença, né, no nosso corpo. A gente fala que ele é imunomodulador, né, esse termo é bem utilizado. Porque é exatamente isso, ele vai estar acionando as células para a gente estar é, produzindo, né. E quando a nossa cartilagem ela está exposta, né, quando a gente está com um problema é, é, entre né? os nossos ossos, o nosso corpo começa a comer ainda mais, porque começa a aparecer um componente estranho. É, a nossa cartilagem está aí, essa cartilagem é estranha, não sei o que é as nossas células de defesa vão começar a atacar aquilo lá e aí vai gerar inflamação, vai gerar dor, vai gerar os sintomas que a gente conhece aí de artrose, de artrite, né? Então por isso que o colágeno, o colágeno tipo 2 ele tem uma outra, uh, a, a, a forma como ele funciona no nosso corpo é diferente do colágeno tipo 1 por isso que é interessante a gente incorporar tanto uhum. o colágeno tipo 1 quanto o colágeno Acho tipo 2, que é. né? Exatamente. E aí também nesse produto a gente não deixa os micronutrientes de fora, né Fran? Aí a gente já trabalha com outras vitaminas que são fundamentais uh, para esse fim, como é o caso da vitamina C, da vitamina D e da vitamina K, que são vitaminas que, tão, que estão diretamente relacionadas aí com essa saúde articular. Inclusive tem estudos que apontam que uh, pessoas com artrose têm uma diminuição de vitamina D. E aí é super legal porque a gente já incorpora no nosso produto uma concentração de vitamina D, que vai estar tá ajudando a elevar um pouco essa vitamina D dessa pessoa com essa né, dificuldade, com essa, é, de, é, com essa artrose. E também vai fazer com que o cálcio que esteja no nosso corpo, ele também seja mais bem absorvido e aí uh, os nossos ossos fiquem mais fortes, né? Então também tem essas outras funções extra aí dessas vitaminas. E também os minerais que são... Uh, essenciais para a gente uh, na, produzir ainda mais colágeno pelo nosso corpo. Então a gente também está incorporando esses ingredientes no T-Joint. Legal, Bia. Gente, vamos lá. Vou, vou respondendo umas perguntas aqui que eu fui vendo enquanto a Bia explicava essa parte. Grávida pode consumir? Sim. Não, não tem nenhuma restrição que gra na gravidez a gente não possa consumir o colágeno, né? Qual o colágeno que eu vou consumir? Depende, né? Qual é o seu objetivo? Então, se você está pensando mais na saúde das articulações, prioriza o colágeno to joint. Se você está pensando mais na questão de é, estética, é o colágeno skin, né? Que tem o colágeno tipo 1, que é o principal componente da nossa pele. Então, depende do objetivo que a gente tem. De novo, né? Podemos associar sem dúvida nenhuma. É o benefício que a gente vai ter de um e de outro, né? Dentro desse contexto todo de para que que eles servem, né? Um, qual foi uma outra dúvida que tinha? Eu vindo? até anotei algumas aqui, deixa eu ver se eu acho. Se é algo... Acho que a gente já respondeu praticamente tudo que eu anotei. <risos> Quando a, tem... a, a, a minha assistente aqui tá falando <risos> para falar do sabor. <risos> ah, boa! Gente, boa. vamos lá, né? Então, o esqui, a gente tem o cranberry, a gente lançou o limão agora, né? Há pouco tempo, e a gente tem o sabor neutro. Então aí a preferência de sabor vai de acordo com cada um. O procollagen é laranja com cenoura, então ele até parece um suquinho, parece Lara um suco pronto. de laranja com cenoura, né, Bia? Uhum. O joint a gente tem no sabor limão e no sabor neutro, né? E o que, que é o ideal que a gente faça? É, o ideal seria tomar com su sucos cítricos, porque os sucos cítricos eles aumentam a absorção do colágeno também pelo nosso organismo, né? Então, Sim, gente... em, jejum à noite, ou em jejum ou à noite são os melhores horários para a gente tomar é, colágeno, sem dúvida nenhuma. É, os sabores, eles não são artificiais. A gente sempre, né, é, todos os produtos da Esteja, a gente sempre preconiza muito sabor e que esse sabor venha de fonte natural, né? Então não uhum. tem nenhum ingrediente nosso que seja artificial, isso é muito importante. Nem nos colágenos, nem no nosso whey, enfim, nenhum produto nosso vai trazer ingrediente artificial. Então o sabor ele tem, o, o sabor ele tem, além do, da, de ser né, uma fonte natural, entregar as propriedades naturais, o sabor também ele é um sabor super natural que também deixa ainda mais gostoso de consumir. Né? Sim, legal. É, acho que a gente já falou dessa parte, pode tomar juntos, Jorge Skin, às vezes. Gente, tá meio tão rápido aqui que não para acompanhar. <risos> É, mas vamos colocando aí que a gente conseguir ler a gente vai estar tá respondendo sim Exatamente. O precursor é a mesma coisa, né? O ideal é que a gente tome no mesmo horário, assim Então vamos falar de colagem geral, é o mesmo horário que a gente vai estar tá priorizando para tomar E é o que a Bia comentou antes, gente Ai, não deu para colocar longe de uma refeição, não deu para tomar à noite, né? Ou, ou em jejum, o importante é tomar então é melhor que se, tome do que, se não tome do que não tomar Uma coisa importante que eu lembrei foi que o colágeno to Joint, diferente do skin Normalmente quando a pessoa já tem um desgaste, né? quando ela está em tratamento Aí a gente precisa de um tempo maior para começar a sentir os resultados né? Normalmente, aí, pelo menos para ter uma regeneração articular O ideal é que a gente fique tomando aí uns dois, três meses para sentir melhor é... A partir de... A gente tem relatos, né? Que a partir de 10 dias, a gente consumindo o joint a gente já começa a ter a redução de dores. É e é muito incrível, gente, porque também tem muito relato de que as pessoas param de tomar e as dores começam a aparecer novamente, né? Então, assim, não tem problema de a gente tomar colágeno por períodos longos, né? O que que... Aí é uma prática minha. O que que eu faço? Às vezes eu revezo um pouco. Ah, eu tomo dois meses de skin ou pró um mês de, de, de To joint, né? Ou então Quando eu tô quero associar os dois é, Também, enfim Mas o okay. colágeno é um, é um suplemento Que a gente deve estar tá consumindo aí Sempre, né? Na menopausa, qual o melhor? To joint ou o, o, o skin? Eu diria que os dois, porque na menopausa A gente tanto vai perdendo O colágeno tipo 1 A capacidade de sintetizar o colágeno tipo 1 E que vai pro, vai Acelerando mais ainda o nosso envelhecimento Como a gente vai tendo um desgaste maior das nossas articulações Exatamente. e dos nossos tendões Inclusive a osteoporose, né? O colágeno também faz parte dos nossos ossos Então na menopausa tem muitas mulheres que começam a apresentar os é, quadros de, de, de... Ai, fugiu o nome agora De osteoporose então, Também <risos> vai ajudar nisso, né? Então, quando a mulher está no período de menopausa, tem que ter um olhar mais atento para que a gente realmente consiga uh, ter uma suplementação mais efetiva. Mas é isso que a gente tem que sempre olhar, né? Cada indivíduo como um ser único. E aí é muito importante que em algumas situações a gente tenha, assim, né? o acompanhamento do médico, do nutricionista. Né? Quer dizer, sempre é importante que se tenha esse acompanhamento. Mas é importante que a gente veja em algumas situações específicas Olhe para esse indivíduo como um ser único e veja dosagem, né, quais os suplementos que ele vai estar consumindo, é, para que ele fique adequado, personalizado para aquela pessoa. É, outra coisa, também então, perguntar a live vai ficar salva, vai, a gente vai ficar salva no IGTV da, da, da Nutrition, então vocês podem também, quem chegou atrasado, é, atrasado aí pode ver depois também. e compartilhar também, né? E aí, é, tem gente que chegou, agora, chegou agora perguntando um pouco, né, de, do que é, ou enfim. Só um resumo super breve, né, o skin colágeno tipo 1 destinado à saúde cabelo, pele, unha, né, Fran. colágeno, um precursor de colágeno, não é colágeno, mas são os aminoácidos que formam o colágeno, são de fonte vegetais e são, são de fontes vegetais e é uma ótima opção para vegano e vegetariano, também para fim de estético, né? Cabelo, pele e unha. Já o colágeno joint é aquele colágeno lá para a saúde da nossa articulação. Então um resuminho breve para quem chegou agora para não para já entrar e já <risos> se tiver dúvida já manda, né, Fran. E Bom, é super legal porque no nosso blog, né, da Essential, uh, a gente tem várias receitinhas com colágeno também, alguns é drinkzinhos, né, com, com que, que incorpora Uh, alguns, algumas plantas, alguns outros ingredientes Para mudar um pouco do sabor no dia a dia Que também deixa ainda mais agradável o consumo desses suplementos né? Então também é uma dica super legal Para quem às vezes, já consome por muito tempo E aí quer mudar um pouco a rotina Final de semana, né, acordou, quero, quero, quero tomar alguma coisa diferente Vou fazer um drink aí, de <risos> um drink sem álcool De pró -colageno. Gente, veio uma pergunta super legal aqui. Por que que no joint a gente associa o colágeno tipo 1 com o tipo 2, né? O que que acontece? Cada um deles tem um tipo de ação diferente, um mecanismo de ação diferente lá no nosso, no nosso organismo. Então, os, quando a gente fornece peptídeos de colágeno, a gente está fornecendo os aminoácidos para recompor essa, essa cartilagem, né? Essas articulações. E o C 2 ele vai atuar por um outro mecanismo, que a Bia explicou antes, é, que ele vai conseguir fazer com que o nosso organismo, ele é um imunomodulador, ele vai fazer com que o nosso organismo produza mais colágeno. E ele também inibe uma enzima, uma enzima que se chama colagenase, que ela degrada, ela quebra o colágeno. Né? Então, ela, o colágeno tipo 2 também vai inibir essa enzima. Então, a gente vai ter conseguir estimular a produção do colágeno das articulações por dois mecanismos diferentes. Então, é como se a gente desse mais condições para o nosso organismo regenerar as articulações. Isso é uma dúvida bem legal, porque teve uma vez também que me perguntaram, né? É, o UC2, por si só, sozinho, os estudos já demonstram que ele vai promover essa regeneração das articulações. Quando associado, é como a gente se a gente estivesse dando um plus, né? Porque a gente está colocando ainda um ingrediente a mais para que ele faça por outro mecanismo de ação essa regeneração, é, né, e possa melhorar A nossa articulação Exatamente. Legal, gente, que legal É show mesmo e... Eu... Oi. Opa, Desculpa, é realmente muito bom Eu só lembrei agora que Além do que a gente está falando A alimentação, né Fran? Também ah, é importante né? de, nada, de nada não, adianta a gente Suplementar, mas se a gente não tiver uma alimentação Adequada em nutrientes da diminuição do consumo de açúcar, né, que afeta a nefra diretamente uhum. a saúde aí da nossa pele, do nosso cabelo, da nossa articulação, já que o sobrepeso também, ele é um fator que acaba prejudicando muito a, a, a saúde articular. Então, tudo, né, faz, é, tudo é um conjunto, né, de, de ações que a gente tem que fazer em cuidado uh, para o nosso corpo. Então, a suplementação é essencial, é importantíssima, mas a nutrição também ela é fundamental. E aí, chamar a atenção, né, Bia, para o açúcar, né? Que o açúcar... Não adianta a gente consumir colágeno e consumir açúcar, porque o, colágeno, o açúcar, quando a gente está com excesso dele no nosso organismo, as proteínas se ligam a esse açúcar e formam o que a gente chama de glicação, né? Então, isso é um processo que faz com que é, o que estaria disponível para para ir para onde a gente gostaria que estivesse atuando esses aminoácidos que são do colágeno outras proteínas, acabam se ligando a esse açúcar Então a gente não é, tem aí um efeito perdido do colágeno, né? Então assim, dietas muito ricas em açúcar tem que ter esse olhar também, né? Para que a gente possa diminuir e ter uma efetividade melhor do colágeno no nosso organismo, né? Então acho que isso também muito bem... Falado por Tina, né? a alimentação é fundamental. Às vezes a gente espera que um pozinho ou uma cápsula exerça milagres, né? E não é por aí. A gente sabe que dormir bem, tomar bastante água, né? É... Não consumir grandes quantidades de álcool, né? O álcool, o açúcar, né? tentar não se estressar tanto, tudo isso vai influenciar na nossa saúde vai influenciar na formação dos radicais livres no nosso organismo, que vai ter um reflexo no nosso envelhecimento. Então, todos esses cuidados, né para todas essas linhas, é extremamente importante para que a gente consiga ter, sim, mais qualidade de vida, mais saúde, né? Isso. E o suplemento, ele é um complemento a tudo isso. Né? Então, ele é um adjuvante que vai nos ajudar para que a gente consiga também é, ter mais... mais... É, substratos, né? Para que a gente consiga ter uh, isso. Ter essa... nas lojas É uma dúvida também, nas lojas vende, nas lojas a gente tem, né? Toda a nossa linha de colágeno também está disponível uh, em várias lojas. Para quem tem dúvida, né? De qual loja, dá para entrar no site da Essential, colocar o seu endereço, o seu CEP, e vai aparecer as lojas que estão tá mais perto do seu endereço. Então, é uma estratégia legal para a gente... Comprar rapidinho para a gente ir ver o produto né é... e ter ele na mão o quanto antes. <risos> sim, sim. Gente, eu vou abrir aqui rapidinho a caixa de perguntas. Ver se tem mais alguma coisa que de repente... É... O Procolágeno é a mesma coisa para a pele? Sim, Procolágeno ele é uh, equivalente ao Colagen Skin, tá? Então ele sim vai ser para pele, cabelo e unha. Tem contraindicações para gestantes? Não, não tem contraindicações para gestantes. Pode ser indicado para qualquer idade, para idosos, sim, gente, ele pode ser indicado, a gente já falou sobre isso, né? Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui. É, anotações também, acho que a gente já conseguiu aí responder a maioria das perguntas. Bia, super bacana a gente falar, né? A gente sempre se empolga, a gente até falou antes que em 40 minutos a gente ia falar tudo sobre o colágeno, mas a gente sempre ah, fala demais. Sim. <risos> Sim. Obrigada, Biazinha. Eu acho, gente, essa live vai ficar salva. Obrigada por vocês que nos acompanharam aqui né? e que a gente está tendo esse espaço para poder levar mais conhecimento para as pessoas, para poder uh, inspirar também mais pessoas que se cuidem, né? cuidem da sua saúde para que desfrutem de uma vida mais feliz, mais saudável. Então, essa é a intenção que a gente tem também com essas lives que a gente está promovendo. Exatamente. É... Lembrem que a gente tem vários vídeos no nosso canal do YouTube que esclarece praticamente toda a nossa linha de produtos. Às vezes fica uma dúvida e a gente também está por lá, né? A gente sempre está gravando. Saiu algum produto novo, a gente também está gravando para falar sobre ele. Então, o nosso canal do YouTube tem muita informação, o nosso site tem muita informação, o nosso Instagram tem muita informação legal, então a gente está aí por todas as redes. TikTok agora também, né? É, é, a é. Então a gente está aí por todas as frentes, tentando tirar as dúvidas, falar um pouco mais uh, dos nossos produtos, enfim, né? Da nossa, da nossa empresa, que a gente tem muito orgulho de fazer parte. Com Sim. certeza, e a gente fica à disposição, gente, assim. E a gente procura responder sempre as dúvidas, né? Pelo canal que vier, a gente vai estar respondendo. E se ficaram algumas dúvidas também, pode colocar nos comentários da live que vai ficar salvo, que a gente Isso. também vai respondendo ali. Então, Bia, é, obrigada. É, Obrigado obrigada também. Mais um é, outro, né? um prazer. Prazer também. Um beijo grande, gente. Muito obrigada por vocês ficarem aí com a gente. E a gente espera que a gente tenha conseguido esclarecer pelo menos algumas das dúvidas, né, sobre o colágeno. E se vierem mais, a gente faz uma outra live. Ah, super. Beijo, Fiat. Tchau. Tchau.